Bom dia, povo. Eu tô já colocando meus tênis. A gente acabou de acordar, são nove e meia da manhã, num sábado. Mas o Beto quer ir malolho de... Ai, coisas para esse musical, Eu não sei como é que isso se chama. Que tem aqui perto, então a gente vai passar lá. Para ele se ele encontra os parafusos que ele precisa. Ele desmontou a guitarra dele inteira. E aí a gente vai lá ver se tem os parafusos que ele quer trocar da guitarra. Senão ele vai ter que restaurar os parafusos que ele já tem. E dá um trabalho. Então a gente vai ver se tem novos. E passear um pouquinho também, né? Vai ver. Vai que tem alguma lojinha interessante perto dessa aí. E aí eu já aproveito. E... Temos... Coisas novas aqui em casa, que vocês não viram ainda, porque eu parei de gravar. Então vou mostrar pra vocês também. Deixa só eu calçar meus pés Agora, nós temos uma mesa de jantar e ela está uma zona, porque isso aqui é tudo coisa do Beto. A arrumar a guitarra que ficou aqui, que ele estava fazendo dentro da noite. Esses são os bendito parafusos que a gente tem que achar para trocar, porque eles estão pretos, de ferrugem. Olha ali cara, impossível. E aí, todos os apetrechos, isso aqui tudo a gente comprou para ele ter em casa. Massa de poli, esse óleo dessa marca de violão também. Esse negócio aqui a gente comprou antes, já tinha. É um desincripante, -de acho que é esse o nome. E aí, tá aqui a zona. Temos poltronas. Esse violão é o que era lá da casa da minha mãe, quem lembra? E aí, a gente comprou poltronas pra combinar. Então, tudo bem na mesma paleta. Ontem vieram montar o box da cama. Então, agora a gente tá... Com um colchão elevado. Primeira noite com colchão elevado. Peguei minha bolsinha. Tô com essa pequenininha da corde que eu amo. Queria muito outra igual, porque ela é maravilhosa. Tá aqui a carteira, uma sacolinha retornável, aquelas ecológicas. A bolsinha dos remédios, porque a véia não sai sem remédio. Lá embaixo tem meu cardiga pra se precisar. Acho que não vai, mas tá aqui. voltei. Ontem eu mostrei pra vocês de manhã que a gente levantou e foi numa loja de coisas pra música, teoricamente. E aí a gente chegou lá e a loja depois de nove anos que o Beto não ia mais na loja, virou uma loja de elétrica. Então não tinha as coisas que ele queria. Lá na porta da loja a gente decidiu ir pro centro e no centro a gente achou por indicação de umas pessoas ali na, na, na rua que tem só para basicamente lojas de música vendendo instrumento, vendendo peças para instrumentos musicais e coisas do gênero. Eu nunca tinha ido nessa rua, eu sempre passava reto por ela, porque zero me chamava atenção, mas o Beto já conhecia e ele queria ir lá tentar achar as peças que ele precisava, porque eram muito específicas, tipo o parafusinho de uma parte muito lá dentro da guitarra, sabe, tipo quem não entende como eu vai achar que qualquer parafuso serve pra qualquer coisa e não serve, eles têm diferenças, então a gente precisava desse específico que ele precisava e aí a gente entrou numa galeria, e disseram assim ah, tem uma galeria aqui, na, aqui no final da rua, gente, eu jamais entraria naquela galeria sozinha eu só entrei porque eu tava com o Beto, senão eu, nossa, nunca que é tipo, completamente deserta, e basicamente só tinha a loja, essa loja de música dentro da galeria, o resto da galeria tava praticamente fechada, e a loja de música era instrumento para todos os lados, pendurados no teto, amontoados no chão, tava organizado, mas dava uma sensação de claustrofobia, porque era muito instrumento, a gente chutou que tivesse, assim, uns... 20 instrumentos pendurados no teto entre guitarras e vi guitarra, violão e baixo, eu acho. E tinha, acho que, umas 15 caixas de som daquelas grandonas da Marshalls empilhadas pelo chão, assim. Então o cara realmente vive no meio disso. E esse cara tinha os, as peças que o Beto precisava. E aí... Opa, meu despertador? E aí a gente veio pra casa com essas pecinhas que ele precisava. As peças custam caro. E quando a gente chegou em casa, que ele começou a montar, ele percebeu que ele esqueceu de comprar a corda do violão. Aí a gente foi no shopping, só pra buscar a corda do violão. E eu queria muito provar juros de dedinho. Então a gente comprou umas trufas da juros de dedinho e a gente destruiu elas. A gente amassou. Então é muito bom. Eu gostei muito da de brownie, e o Beto gostou da tentação. então a gente gostou, mas é carinho, assim não é uma coisa que a gente vai comprar todos os dias porque, né, não dá 7 reais cada trufa e hoje eu acordei e enquanto a gente ia tomando café da manhã eu já deixei comida na panela, tipo, no, na pressão o arroz, que a gente come arroz integral e demora muito para cozinhar, já tava cozinhando então agora eu já estou com tudo pronto, sentadinha no meu sofá com o meu cafezinho para assistir vídeos do YouTube. É a segunda ou terceira vez que eu crio esta dita dessa playlist. E se eu não me engano, tem tipo 30 vídeos nela, porque eu não assisti há muito tempo, eu é preciso preciso botar em dia, sabe, pra saber o que que tá acontecendo, porque como eu assisto, eu assisto muito vlog as meninas fazem referência a coisas que aconteceram na, tipo, em outros episódios que eu ainda não assisti, e aí eu me perco. Então eu botei já todos eles na playlist pra ir assistindo na ordem e não ir fazer um catch-up, tipo, conseguir botar tudo em dia pra conseguir ver daí pra frente. Então é isso que eu vou fazer agora. Voltei, eu tava editando esse vídeo que tu tá vendo agora, e aí eu percebi que eu não expliquei o que aconteceu no domingo. Quer dizer, eu tentei, mas eu tava aérea e não consegui explicar direito. Mas vamos lá. Domingo eu falei com vocês, sentei no meu sofá para assistir minhas séries, tudo certo. Tudo assistir. Minha série não. Meus vídeos do YouTube, que basicamente dá uma série, porque eu assisto sim muitas meninas fielas de assistir todos os episódios direitinho. E aí eu terminei de assistir o primeiro, deu, sei lá, 40 minutos, faltou luz. E aí não parou mais de faltar luz até as luzes da noite. Faltava luz 20 minutos, voltava 40, faltava 30, voltava mais 40. E assim ficou, e tipo, eu tava terminando de fazer comida, eu tinha beterraba cozinhando, então cada vez que eu tinha que ligar e desligar o fogão eu tinha que chamar o Beto, porque eu não uso isqueiro, eu tenho pavor, eu uso esmalte direto, esmalte é inflamável, então eu obviamente não vou colocar minhas unhas perto do fogo né, e aí eu tinha que chamar ele pra ligar pra mim, e aí a gente começou a ficar entediado porque não tinha ventilador, não tinha TV, não tinha internet. Ele queria jogar, não podia jogar. Então, um caos, porque cada vez que a gente tentava ligar as coisas, caía a luz de novo. A gente sabe, ah, vamos tirar tudo da tomada, porque ficar nesse liga e desliga vai queimar alguma coisa. Não estamos podendo testar a sorte. Então a gente tirou tudo da tomada, deixou tipo, só os, as lâmpadas, né? O ventilador. E ainda assim, chegou uma hora que eu já tava tão estressada que eu desliguei até a chave dos ventiladores pra não acender mais quando volta a luz. Porque os nossos ventiladores são de controle remoto. Aqui, ó. E aí, isso aqui, quando volta a luz, se a chave tá ligada, ele liga a luz. Entendeu? Como se fosse um aviso de que ele reiniciou. Então, ficava ligando as luzes da casa inteira. Eu tinha que ir na casa inteira desligar as luzes cada vez. Tirei tudo da tomada, basicamente, chutei o, o cabo de você si chega, não vou mais fazer nada, vamos esperar voltar definitivo. Só que a gente precisava comer, não tinha como esquentar a comida, porque não tinha micro-ondas, e a gente vive de marmita, basicamente. Aí a gente pediu pizza e ficou pensando, tá, será que o interfone funciona sem luz? E aí descobri que não funciona, Eu peguei o interfone, tentei ligar, não funciona bom então vamos ter que esperar mais ou menos perto da hora que estava programado para chegar a comida e aí a gente desce de escada para buscar e aí a gente se olhou assim vamos descer e sentar lá embaixo esperar aí a gente desceu quando a gente chegou lá embaixo tava lá já a pizza só que não tinham um como nos avisar aí a, o motoboy tava lá também aí ele tava tentando ligar para empresa Pra empresa ligar para mim, porque eles não têm telefone direto, né? Aí, consegui, peguei a pizza, a gente subiu de escada de volta, quando a gente sentou na mesa, voltou a luz. Detalhe sério. Mas é até bom, porque se a gente inventa de subir de elevador porque tem luz e falta logo em seguida, a gente fica preso lá dentro, não tem o que fazer, não tem gerador no elevador. Então, no fim das contas, até que foi bom a gente subiu e desceu de escada, a gente desceu e subiu de escada, e aí a gente foi comer pizza, ficou de boa pelas 11 e pouco da noite parou, de falta luz, daí a gente conseguiu tomar banho, ligar computador, fazer tudo, só que isso eram umas 4 horas da manhã, de segunda-feira, eu acordei com a luz aqui do quarto do teto acesa, o ar e o ventilador desligados, e quando essas luzes acendem, elas apitam, quer ver? E eu acordei com esse barulho, tipo, multiplicado por dois, e mais o barulho do ar. Então, assim, eu tomei um susto, o Beto não ouviu nada, ele nem viu que a luz estava ligada. Eu que acordei, peguei o controle e desliguei. E aí, acabou a palhaçada da luz. E aí eu só queria contar pra vocês este caos, porque eu filmei os trechos, mas eu não expliquei o que tinha acontecido, porque eu realmente estava bem em pé da vida. E eu espero que vocês tenham gostado de passar esse final de semana caótico comigo, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau!